Confim Estúdio, sala 007. É aqui. Entrega! Olá. Oi, boa tarde. boa tarde. Confim Estúdio, né? Isso. Tem uma entrega aqui. A senhora pode assinar, por favor? Posso. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, obrigada. Rosville, olha o que chegou pra gente. O que, que é isso? É do de cara fazendo mundo. Opa! Vamos ver o que é. Vamos ver? Claro. Então, pessoal, vocês viram, recebemos um presente bem legal, a Marta recebeu na porta agora há pouco, né? É, é esse porta-temperos que Edgar quem fez do canal Fazendo o Mundo. Ele quis agradecer pelo logo que nós fizemos para ele, do canal. É... Visitem lá, a gente vai colocar o link aqui embaixo, na descrição. É... Fazendo Mundo. E ele faz isso mesmo, coisas interessantes, simples e principalmente úteis ele ensina as pessoas a reproduzirem, a fazerem coisas legais para sua casa. E foi bem legal conhecê-lo. Ele é um cara muito 10, muito gente fina. E trabalho dele também ótimo. É isso. Então a gente só quer agradecer. Não precisava ter feito. Ele fez um presente para nós. Valeu, Edgar. Gostamos muito. Vamos usar bastante. Bom, mais uma vez, muito obrigada. Nós adoramos o porta a tempero. O Mimo. ó oh, que gracinha. Ele gira. <risos> O job foi incrível. Gente, só tem a agradecer, então. Beijo, bigar! Um abraço. Valeu. Força, cara. Uhul.